Bom dia, seres de luz! É um prazer estarmos reunidos novamente para mais uma meditação. Hoje teremos o nosso oitavo dia de 21 dias do ciclo de meditações conectando com o eu superior. Vamos começar direcionando toda a nossa atenção para a respiração, respirando de forma lenta e profunda.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 Tente se lembrar de alguma coisa que tenha acontecido recentemente com você. Uma coisa que te fez bem e que te deixou feliz. Que despertou o sentimento de gratidão em você. E agora, deixe essa sensação tomar conta do seu corpo por alguns instantes. Inspire essa sensação... E deixe ela tomar conta do seu corpo. Se sentir vontade, deixe um sorriso brotar no seu rosto. E agora, pense em alguma coisa que você deseja fazer hoje. Em alguma coisa que permita que você continue com essa sensação. Pode ser algo simples como saborear o seu café da manhã ouvir músicas, ou como terminar suas tarefas um pouco mais cedo e poder curtir um filme ou um livro. O que você pode fazer hoje, que vai despertar uma sensação de felicidade em você? Se concentre nisso pelos próximos instantes. na sensação de felicidade, de gratidão, de paz. Focalize sua consciência nessas sensações e repita mentalmente comigo. Eu me abro para me conectar ao meu eu superior. Através do meu coração. Eu me abro para me conectar ao meu eu superior. Através da minha intuição. Eu sou o eu superior e crio a minha realidade. Eu sou um ser essencial e a alegria faz parte do meu viver. Eu sou uma centelha divina e me amo incondicionalmente. Eu sou um ser de luz e vibro na gratidão. Eu sou Deus em ação e hoje escolho ser feliz. Gratidão, gratidão, gratidão.